Oi pessoal aqui é o Gabriel E aí pessoal aqui é o Rodrigo do canal Nerd ao Quadrado Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou continuar a minha série de Pokémon Light Platino. Galera, a série está ficando cada vez mais épica Sim, Só lembrando que é uma série de Detonado Eu vou pular a introdução dele Porque ela já foi mostrada nos outros vídeos Sim Aqui vou continuar o seu save, é claro e aqui paramos exatamente onde o episódio acabou. aí bem aqui você vem nessa casinha. E você vai ganhar um item aqui desse homem. O episódio hoje vai ser mais de luta. De luta já, de procurar... É, de ganhar itens. alguns itens e de falar com o professor. Esse de hum. Coin é o um item que você pode dar para algum dos seus pokémons. E você sempre vai ganhar é, mais dinheiro do que o comum. Tipo, se você ganhar só 14, você vai ganhar o dobro disso. Ou triplo. E assim vai. Sempre varia. Aí terminando aqui, você vai subir de novo. Bom, galera, é, não se esqueçam de acompanhar a série de Pokémon FireRed, que tá ficando épica também. Sim, vai aparecer o card ali na, de, na direita, canto superior. E vai estar ali aqui na descrição também. Na descrição <risos> Como assim? Aqui nós vamos falar com essa mulher e ela vai nos dar Um item Que é pra a gente vai poder participar de qualquer tipo de concurso Mas nessa cidade Tem concurso de beleza pokémon e bem Quem é que vai ligar pra beleza pokémon? É tipo, sei lá Pega um Pidgey e faz um penteado De Pidgeot nele Passa chapinha nas penas do Pidgey É ué? Por que não? Enfim, agora não tem mais nenhum item na cidade pra você pegar. A coisa que eu tenho que fazer agora é ir embora. Qual a próxima parada? Laboratório da professora. Galera, é só lembrando, se tiver muitos ruídos de fundo é porque a gente tá gravando só meio-dia e tem muita gente acordada, a gente tá na minha casa. Sim. Então, mas eu espero que nada disso prejudique na gameplay é. Se esse vídeo sair, porque não prejudicou tanto? Exato, qualquer corte é porque a gente foi interrompido Sim, então, tipo, se do nada é, foi cortado Aqui achamos o Bidolf Que é um pokémon selvagem Ele é tipo o sabe? Ou o Hatata. Qualquer lugar você acha? Sim Eu falo sério, tá? Bom, galera, é... um dia vocês vão conseguir pegar aquele Pokémon que tá ali em cima. <risos> né, já que ele é bem comum, é o Starry, se eu não me engano, não sei como se pronuncia ele. Aqui, essa menina vai nos dar uma Max Potion. A Max Potion, ela recupera totalmente a vida de qualquer um dos seus pokémons. Exato. Minha voz tá um pouco rouca. É, sua ficou bem engraçada agora, cara. Minha voz tá um pouco rouca porque a gente acabou de acordar, mais ou menos. É, aí vocês devem falar, ah, vocês acordam meio-dia. Não. É porque a gente acordou, tomou um café, tomou um banho e já estamos gravando. Sim. É, então a gente, basicamente, acordou meio-dia, assim É, exatamente agora são meio-dia e onze, então a gente acordou, devia ser mais 11 horas ou onze e meia. Aqui, esse cara fala sobre as pedras pra gente evoluir Pokémon. E ele nos dá uma Thunderstone, que vai ajudar a gente caso eu queira evoluir meu Pokémon pra um Raichu. Sim, tipo... Tanto é pra quem sabe vai ser como raio, né? É a pedra então, do raio. Então, já fica a dica, né? Vai é. evoluir qualquer Pokémon elétrico, assim, que precisa de dar pedra pra evoluir. É. Porque você não vai gastar um que evolui por, por si mesmo. É, por nível. É. Aí aqui nós vimos. Nós vamos até o laboratório da professora. Aquele mesmo onde, onde, de onde a gente roubou o Elekid. Se ela te chutada aí, cara. E aqui dentro nós vamos encontrar. Tu, ela já, de novo. tu já ganhou a Pokédex, cara? Ainda não. Vamos ganhando só no futuro. E aqui nós encontramos o professor Carvalho. Olha quem apareceu! Pra quem não viu, ele apareceu de novo no último episódio também. Acompanhe a série, já que já estamos no terceiro episódio. É, já tá ficando Recomendo muito bom. Recomendo que você cara. veja desde o começo. eles vão ficar falando é. já que basicamente sempre vai ter muito texto em qualquer cara parte essa hack eu acho que é uma que mais tem falas cara toda Verdade. hora tem alguém conversando ou falando alguma coisa mas bem é porque se eu não me engano ela tem uma das melhores histórias sim de todas que eu já joguei é quase como um Pokémon mesmo tipo Fire Silver e então. tal. Galera, licença. O Rodrigo vai sair aqui rapidinho, mas já vai voltar. E nunca mais foi visto. <risos> Aí aqui a professora. Aqui a professora vai nos dar uns itenzinhos. Opa. Ó, os membros da Tia Tinha aqui, ela falando ou você queria falar com ela de novo? Não, não, não peraí. aí, vai ficar com a áudio boca rapidinho. E aí galera, voltei. Pronto. É, agora regra vamos ter que voltar para entrar o City, mas vamos ganhar um prêmiozinho muito bom lá. Eu vou adiantar essa parte aqui no vídeo, então deixa eu tirar o áudio. Agora é só adiantar Galera, é, se você está vendo essa parte Você vai ter alguns spoilers agora hum. pro bom inscrito que vê todo o vídeo, né? Sim Galera, é, futuramente a gente está pretendendo fazer uma série de RPG de mesa é, Isso é coisa para o futuro, mas é. logo logo sai Caso vocês gostem também, comentem pra aí Para quem não sabe, eu sou um bom motorista Eu já estou com tipo, o enredo da série toda pronta do RPG de mesa E vamos lá é, aqui nós já chegamos na Torre do Rádio. Que agora, enfim, a gente vai ganhar Pokédex. Depois de três episódios, né? E galera, é, na série do Gabriel também a gente pretende fazer um continue depois. completando vai que... tendo a Pokédex. Exato. Mas o dele vai ser extremamente mais longo. Porque. Porque, tipo, aí tem Pokémon de praticamente todas as gerações, né? né Então você já imagina, ó. Tanto de que isso vai custar. Aqui nós vemos de novo o Professor Carvalho e o, se não me engano, o Quinta, o nome dele. Exato, Quinta. E a gente tá conversando aqui sobre ó, os pokémons e alguma coisa relacionada ao Pokédex. Galera, vai fazer um... Oh, Ele vai nos dar uma National Dex. Sim. Que já é o que localiza os pokémons de todas as gerações a galera vai fazer um pi agora porque eu tô ligando o PS3. Pronto. Mais hum. nada que. Cara, é, já que a gente vai fazer aquela série de. De completar a Pokédex, é. Sim. Tenta não pegar muitos pokémons que é pra série ser mais longa e tal. Mas eu vou então, máximo os únicos pokémons que eu vou com certeza pegar vai ser todos os iniciais. É, e você tem que pegar também os que tomam, os que vão pra Totim. Exato, aqui eu vou adiantar um pouco pra não ter tanto texto assim. E fazer ser o episódio mais rápido. Galera, tem certas partes do jogo que eles abusam. Aqui eles você, você fica falar. conversando com o professor que ele vai lhe dar um Pokémon, se eu não me engano. Aqui um Totodile, que é o meu inicial de água favorito. Aí depois ele vai lhe dar mais um Pokémon. Fica a dica. É só você ficar apertando A até você ganhar. Demora um pouco, mas vem. Agora tem o Sindacuio. Sindacuio é muito bom, cara. Só como eu já tenho um Pokémon do tipo fogo, eu não vou usar ele. Ah, é muito chato ter que ficar fazendo isso. Mas o tipo que falta agora é a Chicorita, que é o um Pokémon do tipo grama. Que eu não entendia as duas últimas evoluções dela. Ficou parecendo um dinossauro com cola de... Flor, mas ficou muito estranho Aqui é a chicorita eu vou devolver o Sindacuil E o A chicorita, né? Já que eu não vou usar eles No meu time É, tem que ficar só os que vão pro time, né? E agora eu vou voltar pra cidade normal E aumentar o áudio Então pra vocês que não sabem Eles são os iniciais, se não me engano Da segunda geração não vou colocar nenhum apelido neles, né, de Galera, não é, graça colocar Galera, também fica aí pra você que já jogou Light Platinum, pegou um Pokémon, coloca nos comentários qual Pokémon e qual apelido você colocou. O melhor apelido Sim. vai aparecer no próximo vídeo, o mais criativo. Exato. Ou melhor, para ter mais tempo, quando chegar no décimo vídeo da série de Pokémon Light Platinum, vamos anunciar a pessoa que teve o apelido mais criativo. Sim. De preferência, mande um print pra gente nas no, nossas redes sociais, que vão estar na descrição. Exato. Aqui nós temos a presença de alguém, e guardamos os pokémons. que vão ser o Sindacuio... E a Chicorito. O Totodile. Se você assiste o outro Poké-Youtuber, que é o Extensão HD, você vai entender porque o único apelido que eu vou colocar nele vai ser lapada. <risos> Galera, voltando a lembrar, caso tenha algum corte do nada, alguém nos atrapalhou. Sim. Aqui nós já vamos ter uma batalha, mas eu vou debrar ele. Eu vou aqui pegar essa Pokébola. <risos> Se um nenhum batata. pokémon selvagem me interromper. Já tem pokébola? Sim, mas eu não vou capturar ele. Uhum. Vamos ter passarinho frito no almoço. <risos> <risos> Subiu de nível, né cara? É, sim. Ainda deu um critical hit, muito bom. Vão faltar dois níveis só pra gente evoluir nosso Charmander. Para Charmeleon, que pessoalmente eu não gosto da aparência do Charmeleon. Aqui nós chamamos um Doce Raro, que é basicamente quando você dá um pro Pokémon e sobe um nível. Nossa, já achamos outro Pokémon. Um Um Esses Pokémon selvagens eu acho muito ruim quando eles aparecem. É, galera, é, falando em Pokémon Selvagem, fica a dica pra você que quer ter a Butterfree no seu time. Que é a evolução do Metapod. Metapod, que é a, também a evolução do Caterpie. Não pegue o Metapod direto, às vezes ele aparece. Pega o Caterpie. Ah, quer tirar o áudio pra batalhar com esse? Continua, pega o, pegue o Caterpie. Ganha um golpe que você possa bater, tipo Taker. E depois, e depois evolua ele pra Metapod. Porque se você pegar meta pode direto, o único golpe que ele vai ter é ficar com a defesa mais alta, apenas. É. Ou seja, se você tiver numa batalha de treinador com ele, você só vai ficar aumentando o tempo da batalha e não vai fazer nada. E vai perder. Ou seja, sim, se você quer ter a Butterfree, free, pegue primeiro o Caterpie. Aqui voltamos o Pokémon só pra recuperar mesmo. Ó, pra perder B sem querer. E agora sim. Galera, a gente manja um pouco. <risos> Até bastante de Pokémon. Ou seja, a gente sempre vai dar dicas. Ah, é... aqui nós vamos encontrar um Pichu. Que eu gosto do Pichu, cara. Que é a pré-evolução do P Pikachu. Exato. Que na primeira evolução não existia, ele foi aparecer só na segunda. Nossa! Matamos o Totodio. Tá, Aí. Ai, Pokémon fugiu. Puta que pariu. Nossa, cara. Nossa, o cara aqui de batalhar com a gente, como assim? Ele quer ver como é perder. Mas o pichu a gente pode capturar ele de novo no decorrer do jogo. Não parece só agora. Nossa, ele tem outro Charmander. Como tu ia assim? capturar ele? Ia tentar, pelo menos. Nossa, o Charmander dele é muito forte. Agora o mundo tem que voltar lá. Nossa, outro pichu se afogando. Como assim? <risos> pichu... O que é que tem nesse lago que os pichus, os pichus sempre se matam? É tipo o lago do suicídio aí. Tá colocando o trabão nele. Não fugiu agora. Eu também não vou usar ele no meu time. Apenas, tipo, sei lá. Dá o né, cara? Sim. E tipo assim, você disse. Ah, futuramente a gente vai poder capturar. Nem demora tanto. <risos> Opa, já vamos ter o nosso no final dessa batalha. Desacelera, desacelera. Rápido, rápido. oh. Duelo de, de charmander <risos> Aqui dá a minha Super Potion ali. Galera, a Max Potion eu não recomendo vocês usarem agora. É. Tipo assim, agora, né? Guarda ela, porque ela é cara. E é raro de achar, assim, em lojas também. Enfim, terminou a batalha. Eu vou desacelerar aqui. Pra vocês verem uma cena épica. Galera, o sonho de qualquer treinador Pokémon... É evoluir o seu Pokémon. Aqui o Charmeleon tá evoluindo. Só recomendo que vocês não apertem B, porque senão vai cancelar a evolução. É, apenas deixem aí. É meio lento aqui no Pokémon de platino No FireRed a cena é bem mais emocionante. E pronto. Como eu já tinha dito, pessoalmente eu não gosto do Charmeleon, da aparência dele. Mas ele vou pra Charizard, isso é bom. É. E aqui nós temos o nosso Charmeleon. Que ficou muito engraçado o sprite dele no Pokémon Light Platinum, mas eu gostei. Ficou até um pouco mais fofo, digamos assim. <risos> aqui o cara nos dá o nosso parabéns, né? Ah, oh, você evoluiu, né? E, enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Já deu 16 minutos. Se inscrevam, deixem seu like. Likem. Likem o vídeo. Likem e... o vídeo. <risos> e, enfim, adeus. Fui.